Ok! Oi! Como é que tá, Vanessa? Tudo bem? Oi, professor! Estou de aniversário hoje! Ah, feliz aniversário, então! Ah, obrigada! Por isso, tá. marquei para hoje a. falar. Ah, é. ah, Sim, mar... a empresa da. da Libre, o um dia de, de aniversário! Bom. Ah, maravilha! Dá... Às vezes Sim. fala assim em português, que no dia do aniversário a empresa dá um desconto Ou seja, dá um desconto é tipo, ok, vou deixar você fazer isso, ok, pode, pode ter o um descanso aí É o desconto, dá o um desconto, desconto. Ah... É... Dá um desconto, dá o um desconto <risos> É uma Ahou. expressão Como é que tá indo com o português aí, Vanessa? Ah. Já Professor. começou a ver as aulas, já começou a aprender muito, já viu as palavras do dia, já viu os e-mails, já viu a publicação no blog, já viu os vídeos no YouTube, já... como é que tá com o português? Fala aí. É eu vou coisa. falar. Fala aí. Eu sou da Costa Rica, eu hum. comecei nas Fica aulas aqui. em CB uh -huh. em abril de 2018 okay. até novembro, que eu já moro no Panamá. É, aqui no Panamá é, é muito caro e muito os professores não são bons não são brasileiros ah. então eu não gostei você sentiu a diferença na hora né ah tudo professor porque é, eu já eu cheguei a cb 4 então eu acho que é, eu avancei muito para começar de novo aqui eu não gostei e a metodologia que o pessoal usava também, imagino que era a metodologia tradicional, né? Esse Tradução, livro, eu... não sei o eu... que. Repita comigo, não sei o que. Isso, professor. E eu trabalho para uma, uma firma de auditores internacional, por isso eu viajei em, no ano passado, todo mês de setembro, para o Brasil. Eu fiquei um mês em Goiânia e uma semana em São Paulo. Então, eu gosto muito de falar português, eu gosto português. Então, eu é, estudei mais, me preparei mais, porque eu tinha que falar lá é, num treinamento. Ah, ah. Foi muito difícil. E no, e no começo é ainda mais difícil, né? Porque não é somente o idioma, mas o lugar novo, né? Você Ei, não conhece ninguém. Você. Tudo. As pessoas, as pessoas. E eu fiquei apaixonada lá, professor. Eu vou voltar. <risos> que bom, que bom. E, gostei muito. Meus colegas, meus colegas de Goiânia, de Porto Alegre, Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasília. Mas as pessoas de São Paulo são muito sérias, são muito, não sei. Ah, sérias, muito você, achou, você achou um pouco diferente, então a. E, muito, eles não, é como se, se fala, você falou em um vídeo, eu escutei, é que eles não, não estão com, com nós, eles sempre tá... ficam separadinho Ah, ok. Entendi, Paulo, entendi. Nós é, almoçamos e jantamos tudo juntos, mas eles não. Ah, mas quando você fala que vocês almoçam e jantam juntos, os estrangeiros ou o pessoal? No, tudo só brasileiros lá. Ah, ok, ok. okay. E com meus Entendi. colegas, mas é, as pessoas de São Paulo não quiseram chantar com nós. Aí eu vou só falar uma como... coisa, Vanessa, você tem que dar o um desconto, né? É uma cidade grande, Sim. ou seja, entende a expressão agora? Você tem que dar o um desconto, é normal, que é comum que aconteça isso, que as pessoas Sim, sejam é. um pouco mais desconectadas, até porque a cidade tem um ritmo muito mais acelerado. Então ninguém Sim. quer perder tempo com ninguém, tá todo mundo fazendo suas coisas, é tudo rápido, é tudo. Enquanto vocês é tranquilo, assim, vamos conversar aqui, tomar um cafezinho, dar uma risada, não sei o quê, depois a gente trabalha aí, cegado. Mas <risos> desculpa, só, desculpa. Se você for ver nas estatísticas, os países que, que o pessoal é, são mais felizes, ou as cidades uhum. que o pessoal é mais animado, é o pessoal que menos trabalha. <risos> <risos> Você vai o quê? Na, em cidade costeira, entrou em praia, cidade que é na praia, né? no, na costa, no litoral. Geralmente, quem mora no litoral tem uma vida mais tranquila. mas né? E o pessoal fala, ah, é preguiçoso, esse pessoal não gosta de trabalhar, não sei o quê. Mas não é que o pessoal não goste de trabalhar e seja pessoa é, agressiva, chata. Não, é tipo, a gente trabalha menos. Não é que a gente não goste de trabalhar, é que a gente simplesmente valoriza também a parte social. Então, a gente trabalha menos e vai crescendo no, no lado pessoal. É tipo, valorizar mais o lado pessoal do que o profissional, entendeu? Sim. E o outro é o contrário. Quanto mais em cima você tiver no, no profissional, melhor. Ainda que o pessoal esteja horrível. Então, acontece muito isso nas cidades grandes. Por isso que eu falo, dá um desconto. Dá um desconto porque a cidade <risos> também é tão grande. É um monstro e é difícil você sair do... Dali da, da, da armadilha, né? A armadilha é <risos> a trampa, assim como <risos> Ah, sim. Mas eu gostei. Eu fui lá eh, uma semana e ficou chovendo. Toda a semana. Ah, e... caramba. Você viu, palavra, você, viu, você viu uma palavra que eu ensinei, que quando chove muito na cidade, muito, muito, muito, e fica tudo alagado. Como é o nome que a gente fala? Quando os carros estão... <risos> você lembra? Quando Você viu essa palavra? Canta... Não. Sim, sí, eu vou com é, mais... É... Com, começa com é. En... Começa com Mas eu, eu escutei agora também com as notícias de, é, Enche... no Rio. Gente. Em. É... É? Enchente. Enchente. Enchente. Teve uma enchente ontem aqui, não sei o que, e alagou tudo e tal. Então é uma enchente. Deixa eu. Anotar enchente. Isso. Enchente. Agora, enchente só é com água da chuva, ok? Eu não posso okay. falar que minha... teve um enchente na minha casa, a lavadora, sei lá, soltou a mangueira e começou... A... Não, aí foi tipo um alag... alagamento, um vazamento. E não enchente. Assim, ó. Tá vendo aí? Enchente? Enchente. Ah, eu escrevi bem. Enchente. Então é para, para quando está chovendo. Se é enchente quando está chovendo. Está chovendo muito, está então é enchente. Você viu as palavras do dia no Instagram também, que eu estou publicando aí várias, e muita gente não sabe. Muita gente não sabe. <risos> Impressionante. Eu coloquei, eu coloquei aqui hoje, ó é, Ontem, na verdade, eu coloquei Olha só Deixa eu sim. Se... Eu coloquei, eu não conhecia. É. Caiu um negocinho no seu olho, assim, pincar um olho, ai caramba, caiu um negocinho no meu olho aqui. É isso se chama cisco, caiu um cisco no meu olho. É, só pra quem, pra mim. Olha isso. Isso. Isso aqui agora, pra finalizar aqui, não é expressivo. Que... Bater perna é quando você tá andando muito pra todo lugar. Então você pode falar, ei, vamos lá no shopping bater perna, ou seja, isso sim. Agora, olha aqui, é... se alguma coisa no shopping, você não a quantidade de pessoas isso, que saber. Amigo, amiga, tipo, lá, 6%. Abafa o caso. É tipo, não fala sobre isso. Abafar e cobrir. <risos> eu não conhecia isso. Não somente você, mas 93% das pessoas não conhece Então, a ideia, Vanessa, é sempre. Eu focar em conteúdo que eu imagino que vocês não sabem. Entende? eu sempre vou tentar ensinar para vocês coisas que é provavelmente eles não vão saber. Entendeu? Aí vocês Isso. quando vê o vídeo, tipo, ah, caramba, não conhecia essa, ai, não sabia que falava assim, ai, não sabia que também tinha essa expressão. Há muitas coisas, professor, que você coloca aí em seu story. E, e eu não conhecia. Não, tem muitas. <risos> Às vezes o pessoal fala, ah, eu falo português já faz dois anos, não sei o quê, eu morei ah! no Brasil, não sei o quê e tal. Ho, ho, ho, ho. Aí eu, ah, é? Beleza. Vou colocar uma lista aqui de palavras para você para ver se como é está o seu vocabulário. Porque uma, coisa, uma coisa é você hum. morar o tempo, dois anos no Brasil, e outra coisa é você aumentar o seu vocabulário. Você pode, no começo, você já deve ter se dado conta que quando você começou a aprender português, o nível aumentou muito rápido seja, o gráfico de aprendizagem sobe muito rápido no começo porque você não sabe nada. Aí depois começa a ficar mais estável, estável, até o ponto que você fala, eu não estou sentindo que eu estou avançando. Eu estou a mesma coisa, eu não sinto que eu estou aprendendo coisa nova e tal. Aí tem, dois, tem três estados. O estado que você está assim, né? Plano, que você não está aprendendo nada novo, tem um estado que você está decaindo, e tem o outro estado que você continua aprendendo. Então, tá esses vídeos do curso completo também que você começou. Você se matriculou no curso completo. Você já fez a, as primeiras aulas. A ideia sim. é sempre estar tá crescendo o vocabulário. E você já deve ter percebido que no, nesse material do curso completo tem muito material de apoio. Então, tem um vídeo, tem a legenda, tem Mara a transcrição, tem as frases, tem um áudio das frases, Isso tem é um só. áudio do vídeo, tem flashcards, tem suporte via WhatsApp. Ou seja, tudo que você vê nesse vídeo você. Você vai? Sim, professor, eu tenho uma pergunta com isso. Pergunte duas ou três. Como? Como eu escuto? Ou seja, o qual é o ordem para escutar? Eu escuto é, os vídeos é, número um, logo os verbos número dois, logo o número três, o é, vocabulário e número quatro expressões. É assim ou como isso. eu é, posso escutar isso? É você assim. Segue, você segue a sequência que está no curso. Nessa okay. mesma Opa, ordem um, que tá. Um, dois, ah, eu, acho, eu acho que eu vou colocar, porque tá na sequência, sendo que não tem um número, entendeu? Então, às vezes, o pessoal pergunta, qual é a sequência é essa que tá aqui, ou, ou como é que é? Ou seja, eu coloquei nessa sequência, mas falta colocar, tipo, número 1 um aqui, número 2 aqui, número 3. Mas no vídeo de apresentação, eu falo sobre a sequência. Começa com básico, verbos, vocabulário e expressões, Entendeu? É. E repetição, sete vídeos por semana, Vanessa. No Sim. Final, no final de uma semana, a sua missão, a única missão é no final dessa semana eu tenho que ter aprendido sete vídeos. Eu tenho que ter aprendido o que está em sete vídeos. Ou seja, completamente. De cima de baixo para cima, de cima para baixo, do lado para o outro. isso Você tem que aprender 100%. Entendeu? Quando eu começar a explicar uma palavra, você já sabe qual é que eu estou falando. Na mesma hora uhum. você falar ah, tal palavra. O caramba, você. Porque você associa, né? E é muito interessante porque, como você tem áudio, e eu aprendi inglês com áudio também, áudio e texto. Mais áudio e texto eu aprendi em inglês. E vocês estão aprendendo com vídeo, áudio e texto. Sim. Ou seja, imagem também, tem no curso. <risos> Entendeu? Então, então, facilita a vida. Você chegou em qual parte do, do curso básico? É, eu cheguei a. a vídeo número 4. Hoje é o quinto o bom. O bem. Óbvio, Você começa o quinto, ok? Mas olha só, não se, não se resuma A ver somente um vídeo por dia Quando eu falo sete vídeos por semana O, o ser humano automaticamente Pensa, né? Um vídeo por dia Mas não, não tem que ser um vídeo por dia Você pode repetir é, sete pode... vídeos uhum. Por dia também Ou três vídeos Do, você, você, fala, você faz vídeo número um e dois Por dia, dois vídeos por dia Um e dois, no outro dia três e quatro mas sendo que você passa o dia inteiro ouvindo e ouvindo outra vez e outra vez, vendo o vídeo E no final da semana, você revisa Então você cria a sua playlist também Você ah. tem iPhone ou tem Android? É Android Android, né? Então você pode, o bacana do, do curso também Você viu o vídeo que eu mandei sobre é, como é, baixar os arquivos em áudio e PDF? Sim Ok porque aqui, também. ó, você pode colocar no seu celular, ok? Você vai aqui em Music, e o curso aparece... Ah, e aí né? escutou também. Porque fica offline. Então você vem aqui, ó, esse aqui é o curso básico. Eu coloquei só um módulo aqui, que eu tô quase sem espaço no meu, no meu iPad, eu tenho que apagar algumas coisas. Então aqui você vai ver a sequência. Então você vai ter o áudio da aula 1 e frases da aula 1. Áudio da aula 2, frases da aula 2. E o mais bacana também, Vanessa, se você... tá ouvindo? Sim, estou. Estou ouvindo. Okay, travou. travou um pouco aqui, apareceu. Conexão instável. Se você quiser criar uma playlist, você também pode criar uma playlist. Diretamente no celular. Entendeu? Na página. Então, aí é. fica mais fácil, porque se você... Se você falar, ah, eu tenho dúvidas na aula 2 e na aula 4, não ficou muito claro algumas palavras. Nessas duas aulas eu não entendi 100%. Então você separa essas duas aulas e coloca na sua playlist e você passa o dia escutado. Tá? Eu tenho certeza Sim. que você vai aprender. Sim. Eu preciso isso, mas há muitos, muitos, muitos verbos. Na Costa Rica, no dia 1, eu... um, <risos> nós a, aprendemos a, a sempre com o pretérito perfeito sempre Ui. sempre sempre do dia um ao último dia que eu fiquei lá sempre e eu tenho também eu coloco eu para eu eu posso eu sempre aprendi assim em mais escola no colégio também eu tenho que escrever sempre primeiro a escrever assim. eu tenho que fazer isso senão eu não aprendo nada então, eu escrevo e coloco em, em. Ai meu Deus! É, não não post. Esqueci. É, não poste. É, um livro, é Uma não, folha. É uma, um caderno. Uma, uma folha, uma folha branca, e eu coloco aí tudo. Um o cartazinho. verbo e o um, sim. Eu coloco aí é o verbo, presente e pretérito perfeito. Sempre. Aham. Eu acho que eu sei conjugar este. Quando eu cheguei no Brasil, meus colegas falaram, Vanessa, você sabe melhor conjugar que nós. <risos> Isso acontece muitas vezes com os estrangeiros, que estuda tanto sim. a conjugação, sabe o nome de tudo, e nós que somos do Brasil, a gente não sabe nada disso, a gente simplesmente fala português. Olha, sim. Escuta. Ó, outra coisa sim. que você pode fazer aqui, ó, é adicionar o ícone do curso, da página, no seu celular. Ah, também, sim. Eu tenho Não, como favorito. Você, você, isso, você coloca no favorito, mas você também pode adicionar na, em home screen. Add to home screen. E, então, com, e como... Então, aqui como no, no, no Android, você... Vamos supor, tipo, eu tô no meu blog aqui, né? Estou no blog. Sim. Tá vendo aqui? Ah, entendi. Aqui em cima, aqui em cima tem três pontinhos. Ou seja, cada sim. celular é diferente. Mas quando eu clico aqui em cima, aparecem algumas opções. E uma das opções é Add to Home Screen. Okay. Aí. Tá aparecendo. aí. É. É. Okay. Clica aí, e na mesma hora, essa página que você está no momento vai aparecer no seu Home Screen. Então você, com o clique, você acessa o curso. Quando eu clico aqui, abre diretamente na área de login para eu acessar o curso. É. Entendeu? Okay. Então coloca aqui meu e-mail, a senha que eu usei para fazer okay. a matrícula e você acessa o material. Vamos fazer aqui bem rapidinho aqui para mostrar para você. Porque uma vez que você loga, <risos> já fica direto. Uhum. Então não precisa estar tá logando toda hora. Já fica uhum. gravado. Você pode eu colocar Você logar. Né? logar, sim. Logar. Você pode colocar aqui, ó, lembrar a senha. Ok. Para você não ter que uhum. colocar outras vezes. Ou você pode dar só entrar. Eu vou colocar entrar aqui. E aí, quando você entra, vai aparecer diretamente os cursos na sequência que eu falei para você. Então, primeiro está o curso básico, depois está o curso de verbos, o curso de vocabulário e o curso de entendeu E Ótimo. se você quiser baixar os arquivos, eu mandei já o vídeo para você explicando, para você passar para o computador. Então, fica mais fácil, entendeu? Para você acessar Sim. também offline. Porque nem sempre você está com a internet, né? Então, aqui você Sim. tem o um vídeo de apresentação você pode acessar a aula 1 aqui, vamos supor. Você vai acessar a primeira aula, né? Tem os verbos básicos. Oh. verbos básicos. Você tem um... Está Um pouco sofrido. Sim, tá fraca. É, não sei. É. Ah, apareceu? Ai, tá? caramba, quando apareceu, eu carreguei de novo. Não, esquece. <risos> ok. então Você sabe que você pode clicar nessa, nessas palavras para explicar na mesma hora, né? Ah, eu posso fazer aqui isso? Sim, ou seja, quando você clica aqui do lado, nessa caixinha ah, aqui, ó, tá vendo? Ah, entendi, sim. Quando você clica aqui, na mesma, ou... hora, na mesma hora explica a palavra. Assim. E se você quiser baixar o áudio, o vídeo, você tá vendo essa, essa caixinha aqui, ó? Você pode baixar, você clica aqui e download. E se você quiser Entendi. colocar legenda em português, você pode colocar aqui nesse CC. Tá aqui? Entendi. Entendi. Você dá aqui de CC. Agora, se você quiser que eu fale mais rápido, você clica na engrenagem aqui. <risos> Não. Então, clica na, na engrenagem, aí aparece... Aqui, ó. Speed. Sim. Tá em uma vez, normal, normal? Eu posso colocar aí um... um... 1.25, 1.5, 1.75 uhum. e até duas vezes mais rápido. Nossa! Se eu colocar aqui duas vezes mais rápido, eu vou dar play. <risos> e a internet está. Tá... Verbos são muito importantes. Vocês vão chegar no Brasil, são os primeiros verbos que você tem na tá, Então, não é somente aprender aqui, mas você tem que praticar. Se você não consumir conteúdo nativo do Brasil, você simplesmente não vai ver essas palavras aqui Você tem que estudar parar das que conversar com as pessoas para que essas palavras vá aparecendo. Então, você ah lá e essa palavra no curso. Então, você vai é coloca em prática beleza? Então, em cada vídeo, você vai aprender 10 verbos. Nesse vídeo, você vai aprender o claro, um que você... ah, é. Assim, né? fala, meu, assim fala meu amigo de Porto Alegre. E deu, mano, devagar. Posso falar? Quando eu viajo. Eu <risos> fico. <Ai>, que engraçado! <risos> então você vai ter a versão em áudio das frases, ok? Pra você, praticar, pra você praticar a leitura. Então você tem as palavras aqui, você clica em play, você vai escutar todas as palavras. Isso você pode baixar pro seu celular também. E aqui você vai ter a versão em áudio do vídeo. Se você clicar aqui, você vai ter a transcrição do vídeo, então, okay. tudo que eu falo no vídeo aparece aqui nesse texto, é um PDF que você também pode baixar. E você já Sim. deve ter visto aqui os flashcards, né? Então você você escreve aqui a palavra que se refere, tipo ele está aqui em cima da bola, ele está ficando em cima da bola, né? Ficar. Então coloca aqui ficar. Ele ficou aqui, ó, em cima da bola. Sim. Ai, tá que a internet aqui que não tá foco. God. Aí, Aí. eu aqui, ó, Esse ah. aqui, aqui seria o quê? Lembra? Não. Fogo. Esquentar. Esquentar? Ou seja, se eu colocar, se eu colocar essa imagem aqui pra você solta, você ah. não vai saber. Você vai, pode pensar fogo, você pode falar derreter, você pode falar Sim. no check aqui, ó, e continua esse aqui é o quê? Oh, que isso? <risos> Não sei! Fechou a, <risos> a computação. Fechou? Tá fechando. Tá fechando, né? Então, você coloca o verbo fechar. <risos> fechar! Você vai saber que é fechar, porque essa, essas palavras, elas estão no, no curso. Entendeu? Sim. Então, fica muito mais fácil você praticar. Quando eu mostro pra você somente a imagem, você fica pensando, pode ser várias coisas, mas como você já viu o vídeo, você já sabe, ah, no vídeo são dez palavras e uma das palavras eh, falou sobre fechar. Então deve ser fechando, fechar, alguma coisa assim. E a frase que eu coloco é a mesma. Então você só faz completar, entendeu? Ah, ok. Eu, eu, eu faço isso, eu, eu, eu escrevo, eu tenho meu caderno okay. do ano passado também, eu vou aqui escrevendo. Deixa eu ver, esse caderno tá sem, tá sem tradução, né? Tá sem nenhuma tradução aí, né? Nada de tradução, tudo português. Tá. Tudo Tem português. Tradução. Eu escrevo okay, todos vale. os verbos, os dez verbos, <risos> e logo eu uhum. faço orações com esses verbos. Sozinha. Ok, você tá, logo... você tá escrevendo Você tá escrevendo agora por sua conta, né? Le... Ou seja, eu não sei como é que tá seu nível para escrever português, mas geralmente você deixa para escrever por último. Ok? Ok. Se você, se você quiser fazer é, transcrição, você pode fazer transcrição, eu recomendo. Você pode transcrever as frases que estão no curso. Ok. Então, você primeiro transcreve transcreve. Eita. Vamos supor, é, eu vou passar a semana vendo os vídeos, prestando atenção, ouvindo, falando em voz alta, lendo, prestando atenção nos detalhes. E no fim de semana, eu vou fazer frases com tudo que eu vi durante a semana. Okay. Aí é melhor, okay, porque, okay, porque você tem uma semana, semana para aprender como se escreve melhor. Então, algo que você erraria no primeiro dia escrevendo, você já pode evitar o erro no final de semana, porque no quarto dia você se deu conta que essa palavra não se escreve como você ia escrever no primeiro dia. Então, no fim de semana você já escreve correto. Então, em outras palavras, antes de colocar no papel, observe... Fale, leia, entendeu? para que você tenha mais é, conteúdo. para que você saiba mais. Sim. Quando você for escrever, você vai pensar eu já vi essa palavra várias vezes e eu nunca vi escrita dessa forma. Deve estar errado. E você vai lá e corrige. Entendeu? Sim. Entendi. Eu só escuto eu, eu só, os só, vídeos. Só um Não, você vê, veja o vídeo primeiro depois escuta a versão em áudio. Pra okay. você ter noção, até mesmo no seu idioma nativo, quando as pessoas falam muito errado, escrevem muito errado, geralmente, geralmente são pessoas que não leem. São pessoas que não veem essa, essas palavras escritas de forma oh. correta. Então elas sempre ou escutam ou falam. Mas ele nunca lê a palavra. Então quando vai escrever, não sabe como escrever, porque eu nunca vi a palavra. Eu não vi a palavra várias vezes para saber que quando estou escrevendo, porque às vezes você escreve algumas coisas ou você digita também, e você, você olha assim e faz... Tá, tá muito estranho essa palavra. Tem alguma coisa errada nessa palavra. <risos> não, não, não, não, não tá legal. Tá errado aí que sabe? Tipo, aí você vai lá e corrige. Você, já aconteceu comigo de, às vezes, eu, eu, eu vou digitar uma palavra e eu começo a digitar 30% da palavra e eu fico pensando, ai, caramba, como é que é com L? É com C? <risos> aí, eu, aí eu tenho que escrever a palavra 100% com as duas formas, para ver qual é a que se vê melhor. Ou seja, eu não estou tão seguro, assim, 100%, se, tá, se é com L ou com LH, ou o que seja. Então, eu escrevo a palavra das duas formas e, observando a palavra, eu vejo, não, não, essa aqui, essa aqui. Entendeu? Porque agora você vê a palavra. Tipo, você vê a palavra e você pensa, eu nunca vi essa palavra escrita dessa forma, deve estar errado. Então, você vai lá e passa para outra, entendeu? Sim, entendi. Pronto. Ajuda. Pronto. Mais perguntas? Mais perguntas? Não. É... Eu vejo e escuto os vídeos, sete vídeos. Vejo, sete. No, de... é... no fim de semana, eu Faça o quê? Um, uma... Frases. Um... Revisão. Uma revisão. Uma, revisão, uma revisão de tudo na semana. Sim. Então, durante a semana, você vai ver os vídeos, você vai é. ler em voz alta, você vai ler também em, em silêncio. Pra, você vai fazer transcrição, escreva. Escreva durante a semana, mas transcrição. Porque quando você transcreve, você tem certeza que está escrevendo corretamente. Então, você Sim. não somente transcreve, mas você leia bem o que você está transcrevendo. Quando você está lendo o que está transcrevendo, você vai começar a se dar conta das coisas. E outro detalhe: quando você escreveu uma palavra que essa palavra chamar atenção, tipo, ah, olha como é que se escreve essa palavra. Ah, caramba, não sabia que escrevia assim, eu tenho que prestar atenção. Você vai lá e sublinha essa palavra. Entendeu? Coloca um tracinho embaixo assim, ó, sublinha a palavra. Sim. Entendeu? Você pode usar cores também, se você quiser. Não sei se você gosta de usar Sim. muitas cores, mas você coloca é, verde, eu... você coloca verde, ou azul, sei lá, rosa, o que seja, para tipo, atenção com essa palavra. E colocar azul para uma palavra tipo, palavra que eu tenho que repetir muitas vezes. Eu tenho que prestar muita atenção nessas palavras. Entendeu? Então você, você vai organizando para quando você passar a vista no seu caderno, você pode fazer uma revisão rápida. Porque as palavras que você... Oh, que palavra estranha. Tipo, talvez em português é junto. Né? Não é separado. Talvez, junto. Então quando você vê talvez, junto, você... Talvez, junto. Aí em espanhol é separado, é separado. Através, talvez, em português, através, talvez. Né? Você junta, então aí mesmo você se dá conta da diferença entre o português e o espanhol e você sublinha, ok? E escreva com lápis, não com caneta. Não, escreva lápis. com Ai, caramba, cadê? Com isso aqui, ok? Ó. Isso aqui, ó com ponta. Como você chama é... mesmo... isso? Não, evite... Isso aqui é lápis. Lápis, lápis grafite. Ah, ok. sim ou seja esses dois são lápis ok sendo que esse aqui tá na categoria caneta ah. uma subcategoria digamos os dois são lápis <risos> mas esse aqui é uma caneta se eu pedir para você um lápis você pode trazer ou esse ou esse mas se eu pedir uma caneta você vai trazer essa você essa? nunca vai trazer essa se você Sim. tiver essa se você tiver essa você vai falar cara eu só tenho um grafite ah eu tô precisando de uma caneta para assinar um documento entendeu é, é, essa é a diferença, então você escreve com lápis para você poder o quê? Apagar. Ok? Sim. O seu caderno tem que estar em perfeitas condições. Isso. Isso. Mas então eu não, eu não posso é, colocar ao lado do verbo é, a tradução? Não, negativo. Negativo. Não faça isso. Negativo, não faça isso, ok? Você coloca do lado ah, a definição, você coloca a definição dessa palavra, você pode ah, colocar uma imagem, okay. ah, você okay. pode colocar, ah, a, sim, você sim. pode até, você pode até colocar, ah sim sim, Parece ele te ah sim, sim sim, agora sim porque, sim, é que eu preciso porque, lembrar sim, sim. com alguma coisa, sim sim sim, isso, então. Então, você pode, você pode escrever a palavra e, do lado, você pode escrever a definição. Se você não está segura para escrever a definição em português, não tem problema, escreva a definição em espanhol, em chino, em inglês, ou seja, o que você quiser, entendeu? Em chinês, ok? Não chino, em chinês. Chino, chinês. Falam vocês aqui, é que fala espanhol, chinês. <risos> Mas a ideia, a ideia é que, quando você veja essa palavra, você não lembre de outra palavra, você lembra de uma definição. Quando você vê ah. essa palavra, você não lembra da tradução, você lembra do, da imagem, do que significa isso. Entendeu? Isso, eu, se eu falar isso. você agora, Se eu, se eu falar para você agora, é, cascada, você imagina o quê? <risos> a cascada do rio. Você imagina? Você imagina a, a cachoeira, né? Você imagina a, a, a, a cascada? Imagina a cascada? Como eláu? Não pensas? Não pensas em cascada, casca, cachoeira? É? Então, não. Já cascá. Então fogo, seja, fogo, seja, Você imagina seja, o quê? Fogo? Não. Você imagina chamas? Chamas? Eu? Sim. Eu, então se você imagina o fogo como tal, você imagina o fogo como tal, não a palavra e, e depois o significado Isso. dessa palavra. Você imagina o que é essa palavra. Então, esse nível é o nível que a gente tem que alcançar aprendendo idiomas. O nível que você pensa numa palavra e você lembra da situação, você não lembra a tradução. Você vai chegar no ponto que você vai... Você fala inglês? Você fala inglês? Um pouco. É não, Augusto. Okay. Eu falo francês, francês e russo. Ok, você fala italiano francês, também. você fala francês. Beleza, você fala francês, fala italiano e pode acontecer algumas vezes, quando você já tem um nível de fluência mais alto, de você saber palavras em italiano, mas você não sabe como é que se diz em espanhol. Você não sabe. Você aprendeu em italiano, mas eu não sei como é que se fala essa palavra em espanhol. Eu não aprendi essa palavra com tradução. Então, essa palavra... Você tem em italiano, você tem em francês. Não existe em outro idioma para você. Então, quando Sim. alguém pergunta como é, como é que você diz isso em espanhol, aí você fica espanhol, cara, eu não sei que espanhol. Eu... eu não sei, aí você tem que perguntar para alguém ou ir no tradutor para ver qual é o significado. É, como, né? qual é, é como, como, como saudade, meus colegas perguntam, Vanessa, como também. é saudade em espanhol? Não, não tem tradução. Não. Sei. Eu saudade, você tem saudade. Eu tô com saudade. Eu gostei muito. Eu posso ter saudade. Posso ter saudade essa é minha palavra. Favorita? Sim. É minha palavra favorita. Eu lembro uma vez Mas... que eu tava num avião. Sim, fala. Sim. Essa, essa palavra você falou agora. Essa se usa para. Para quando. Que saudade você pode usar para pessoas, de ter saudade de alguém, de sentir falta de alguém ah. ou de qualquer outra coisa? Saudade dos velhos tempos, não sei, da infância, ah. eu tenho saudade do tempo que eu morava em tal cidade, eu tenho saudade do meu tempo da universidade, eu tenho saudade... Blá, blá, blá. Ah, na, não é saudade da pessoa? Não. Saudade não. De, qualquer coisa. de qualquer coisa. Saudade de até saudade até de uma cerveja. Cara, eu ter saudade de uma cerveja <risos> e tal. Isso é, é uma saudade de, de algo, entendeu? <risos> saudade de da, da comida de Curiânia. De... <risos> Mas para você, você ver, é, português na teoria é uma coisa, tanto para estrangeiro como para brasileiro. brasileiro. Você aprende na teoria que você tem que falar de tal forma, sendo que na prática as pessoas falam de outra forma, ainda que esteja Sim. errado. Em inglês acontece a mesma coisa, porque em inglês você tem que falar Are you going with us? Então, você vai com a gente? are you going? Do you know? Ou seja, se eu vou perguntar alguma coisa é do blá blá blá, or you blá blá blá. Sendo que na prática você vê as pessoas falando o quê? You going with us? Yeah, you going? You going with us? you going? You coming? igual no Brasil. Que que que? Que que que que que que que que, você tá fazendo o okay, quê, né? Que é isso? Que é isso, que é isso? É o que, é que é isso? O que é isso? Você vai ver, tipo, em português como em espanhol, existe a diferença entre isso e isto. Entre nisto e nisso. Sendo que na prática, a gente tende a usar aqui. Olha, olha eu, posso, eu posso falar. Em teoria, seria isto aqui é um lápis. Es una práctica, muchas personas falan. hizo aquí, hizo aquí. Is. Ves que en español tú tienes que decir esto es lo que está en la mano, ¿sí? es. esto, esto, esto, no eso. O ese, quiero ese, o este. Yo creo que en español se respeta un poquito más la diferencia entre ese diferencia. y este. <coughs> esto, ¿no? Sí. Esto. Quiero esto. Este no existe, ¿no? Este, este es. Es. Esto. esto es. es. Tú. Este no, no existe, estoy, ¿no? ¿Sabes? No. No. No, o sea, a veces, a veces me, me enredo con eso porque en portugués es este, esta, o sea, ¿y por qué? ¿Por qué no esto? ¿Y por qué existe ese? <risa> pues ves, o sea, existe <risa> ese, ese día, ese día o este día, ¿existe, no? Uh -huh. No es como eso día, eso día. Ah, no. Eso, Eso no. día no. no. Esto día no. Este Tampoco. día No, No no. Día. Ese día. Ese día sí. Ese día. Ese no. Fui para sí. Ese día fui para. Entonces, entonces tú ves tú ves tú ves ese entonces bueno ese este no no no ese esto <risa> o como este esto no este no existe no. Então, o meu ponto aqui é o seguinte. É, em português, você pode falar é, vou ao banheiro ou vou pro banheiro ou vou no banheiro. E você vai escutar muita gente falando, vou no banheiro. Eu vou pro banheiro. Eu vou pro banheiro aqui daqui a pouco eu volto. Eu vou pro banheiro, vou no banheiro. E não vou ao banheiro, porque é muito formal, entendeu? Então o pessoal às vezes fala, tipo... Mas é um erro que você comete falar vou pro", vou no, que ninguém nem liga para isso. Ninguém vai falar. Oi, que cara tão burro, vou para o banheiro. Nossa, o cara não sabe nada de português, animal. Não, isso não vai acontecer. Agora, se você cometer uns erros drásticos, aí é claro que né? se você falar é, nós vai fazer, nós vai fazer não sei o quê, o cara, caramba, nós vai. É como nós nosso outro bácero. Nosso outro não sei que. quê, é como um montanheiro. Então você fala, nós vamos fazer tudo. Como e Nós vai, não sei o que nós, tá nós tá aqui esperando Aqui, não sei o que <risos> <risos> Se você falar em como assim Ai, O pessoal engraçado. já olha pra você assim Já, já olha assim pra você De, de onde você <risos> Você é brasileiro? <risos> não, é, é, o que acontece é isso São os próprios Sim. brasileiros que erram Estrangeiro não comete erro de nós vai, não sei o quê. Estrangeiro não comete esse erro, é brasileiro. Porque lembra que eu falei para você quanto... no, no vídeo do que é que você quer? Quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. Então isso acontece. Tipo, eu já sei como é que se fala, então eu vou cortar as palavras aqui e não tô nem aí. Entendeu? Não acontece isso. Sim. Eu escutava pessoas que eles é, fazem todo curso, um ano, dois anos de português. E eles não logram falar bem português. Nem morando no é tudo Brasil. Como você... é tudo... é... Vanessa, é muito simples. Para você aprender o idioma, você tem que seguir a mesma forma que você aprendeu o seu idioma nativo. Quais são as quatro etapas? Eu sempre falo pra vocês um milhão de vezes. Primeira de etapa. Bebê. É o quê? <risos> bebê não, entender? Entender. <risos> Não, como bebê. Quando você é bebê, o que ah, aprende primeiro? A falar. Ah, como bebê. Sim. Como um menino. Qual é a primeira etapa? Bebê. Qual é a primeira etapa? Bebê. Aí você só fala, né? É, o primeiro tempo. Depois você, depois você, o quê? Você começa a imitar, você começa a vocalizar, né? Terceiro, você. Lembra? É. Não. 3. 3, 3. Eu não lembro. A terceira ninguém. parte você lê. Você lê. E a última parte você escreve. Lê. Okay, são, são quatro etapas. Então, rap, rapidão, olha só. Primeira etapa: entender, depois falar, entender. depois ler, depois escrever. Você entender, falar, ler, escrever. E, levando em consideração que, para aprender uma palavra, você vai passar por três etapas. Primeiro, que você. Compreender a, a palavra. Primeiro, eu sei que a palavra existe. Eu conheço a palavra. Depois, você tem a palavra na sua compreensão. Você entende sendo que não utiliza na prática. Então, é vocabulário passivo. E, por último, você vai ter o vocabulário ativo. Que é quando você realmente entende a palavra, sabe o que significa e usa no seu dia a dia. É o vocabulário okay. passivo que a gente quer, ok? Então, Sim. você vai ver pessoas se dedicando muito tempo Oh, é muito simples, você pode, eu sempre dou o um exemplo da academia porque a academia, fazer exercício resume muitas coisas. Você vai para a academia e você tem duas pessoas que começaram no mesmo dia. Sendo que uma pessoa tem uma qualidade de vida, de, aliment, de, de, de se alimentar, de alimentícia, que a pessoa se cuida bem. Você faz exercício e faz com muito esforço, faz da maneira correta. Você não faz rápido e, ok, tchau. Não, você faz bem, você... você... Tipo, eu passei ali o mesmo tempo que você passou, sendo que a maneira que eu passei o tempo fazendo isso foi mais efetiva. Então, depois de três meses, você junta as duas pessoas, e você não pode falar que tem o é. mesmo resultado, porque uma pessoa comeu mal, tomava refrigerante, tomava cerveja, comia é, chocolate, mas estava indo todo dia para academia, entende? Então. Eu estou aprendendo português, eu tô indo todo, toda semana estou indo para o instituto, mas eu não estou praticando fora do instituto, eu não estou praticando ou, ou fora da minha aula particular, ou os vídeos na internet, eu não estou fazendo anotação. Não... Então, é muito comum você ver pessoas que têm pouco tempo aprendendo o idioma e já falam muito melhor que pessoas que já levam muito tempo, inclusive morando no Brasil. Sim. Eu fico feliz porque a pessoa... Professor, eu sou auditora financeira, e uhum. quando eu cheguei é, no escritório, falando, eu só, só falei assim, ah, bom dia, não sei o que, ah, você é brasileira? Não, eu sou na Costa Rica, mas eu <risos> <risos> português. Então, eles sempre falam comigo português e eu fico feliz. E eles, eles falam que é, eu tenho essa motivação, mas, ah, você fala muito bom para é, estudar tão pouco tempo e mas isso é de, de cada pessoa que se você gosta é, claro. o idioma Sim. de falar de, o que seja é, você vai aprender mais e mais e mais eu leio muito muitas notícias eu assisto a televisão o Globo ou qualquer uhum. que seja é, canal do Brasil eu escuto também uma rádio de são Paulo falo com meus colegas, todos os dias falamos, mas são palavras tudo financeiro. Não, não, é. Hum, é muito okay, pouco mais, mais específica. Né? Sim, é, falamos muito pouco é, coisas assim como que, ah, Vanessa, você lembra quando você estive aqui no Brasil e fomos a, a jantar tal coisa, umas costelas, aquela cachaça, uh -huh. cerveza e tudo isso é Ou é seja, por... mais, é algo mais formal é mais técnico sim mais formal e é, agora com da JMJ aqui no Panamá eu conheci muitos brasileiros e eu fiquei feliz também nessa semana eu falei muito conheci pessoas é, meninos e, e, e senhoras é, fizemos amizade e falava sempre com eles fomos a jantar, toda a semana eu jantei com diferentes pessoas do Brasil e ah, um padre um padre um padre cristiano também e falamos também que é eh, como se fala isso compartimos ele me compartilhou seu número ele, ah, ele me, me deu o número dele ele passou o número, me, dele deu o número dele sim e fala sempre para mim Vanessa se você quer praticar você pode me chamar pode me ligar sempre o que você... dá, uma ligadinha aí. Dá, um sim. dá um toque dá um toque dá um toque dá um toque sim então então eu tenho eu acho que eu tenho muitas mais possibilidades de falar não sei mais rápido porque eu tenho com que praticar uhum. na Costa Rica era mais e difícil não, e não, eu... e não somente isso né que você tem você tem essa essa boa atitude de querer praticar também? Não é somente ter Sim. as pessoas que praticar, mas eu você não... se nota que tem uma boa atitude de querer Eu não tenho medo de, de, de errar. Eu não tenho medo. Eu sempre falo, <risos> se você tem que correr, tá tá você vai comer. É. <risos> Sim, e na Costa Rica, eu não tinha essa possibilidade, porque na Costa Rica eu só ia ah, nas aulas, eu só assistia nas aulas no sábado todo todo dia e falamos ah que okay. uma vez foi é, é, é, é pouco né sim você, é pouco falar que o que você vê na aula você não pode repetir tantas vezes em áudio em vídeo você não essa já aula acabou e acabou eu já era. Sim. foi sim. o que você fez de anotação de beleza, mas mais fora de... e e só so, so as tarefas só so. <risos> mais nada livro. sim minhas tarefas eu comprei sempre todos o livro, se eu pratico, é... quando? Se, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou, ah, eu lembro que eu fiz isso. Eu vou é explicado no livro, né? Sim. Então, bacana, bacana que você tem acesso agora ao curso completo, que você pode fazer anotações e incorporar essas palavras que você está aprendendo com as pessoas que você conhece do Brasil. Sim. Então, com certeza, você vai chegar na parte de vocabulário, na parte de expressões, e o pessoal vai ficar impressionado porque você tem, tem uma palavra para tudo, você sabe como é que se fala. Então, enquanto as pessoas vão encontrar, ou seja, para uma palavra que tem uma definição assim, as pessoas sempre vão conversar dando a definição porque não sabe qual é a palavra. Ou seja, sabe quando... É, eu sempre dou o exemplo do, da água, que é o mais comum, assim, no dia a dia. Tipo, é, você pode é, colocar água para mim assim, mas eu não quero nem quente, nem fria. Ou seja, você quer... Você, como é que se chama isso? Água o quê? Já viu? Não? Morna. Boa. Morna. <risos> água morna, entendeu? Então você fala, Ei, Vanessa, você pode trazer uma água morna pra mim, por favor? Não, água morna, ponto. Tá bom. Entendeu? E isso vai acontecer com outras e outras palavras, e principalmente com expressões, porque uma expressão significa uma definição gigante. Então se eu falo, você é um blá blá blá blá. Então, você já sabe que quando você fala isso, é uma pessoa que dá, faz isso, faz aquilo. Dá, assim. Tipo, você fala um sacana. Ou um pilantra. Você, esse cara é um pilantra. Esse pilantra? Que... Como assim? Ah, um pilantra é uma pessoa que gosta de enganar as outras, <coughs> que, que rouba, que é desonesto, entende? Ou seja, é um, é, um, é um conjunto de coisas. É um pilantra. É uma pessoa que você não pode confiar. Entendeu? Pilantra. Eu não conhecia isso. Pilantra. Pilantra. Você, você vai ver no curso. Você vai ver no curso. Eu espero que você <risos> vá ver. Tem muito material, de fato. Sim, tem... eu, eu. já olhei tudo. Eu, eu sempre faço isso. Eu olhei tudo. Ah, oh, meu Deus! Nossa, <risos> tá grande. Mas ó, você seguindo as instruções, Vanessa, o acesso ao curso é para sempre, porque você sempre vai ter acesso a esse material. Mas você seguindo as instruções do curso, em seis meses você pode terminá-lo sim você termina os vídeos ah. todos os vídeos seguindo sete vídeos por semana ah. seguindo as instruções <risos> tipo bem certinho entendeu depois de é. seis meses você termina se faço isso já para para o um setembro que eu volto no Brasil ah. está certinha não de qualquer forma de qualquer forma eu dou sete, sete vídeos por semana que é uma média para pessoas que estão começando agora e pessoas que já já falam português mas se você sentir que você está aprendendo muito rápido, que, eu já aprendi, eu já, já sinto que eu aprendi bem essas palavras. Em, em três dias eu já aprendi os sete vídeos. Eu não precisei esperar sete dias. Então, em três dias eu já sinto que eu aprendi, aprendi bem. Então, você e continua tudo. com outros vídeos. Mas você tem que fazer um alto é uma auto alto é valor... Eita, caramba! <risos> tá saindo, saindo em espanhol. Caramba, só saiu em Um alto valor... Portunhol! Avaliação, alta avaliação. Às <risos> vezes o cara está com. Isso, isso, isso acontece, professor, isso acontece. Alta avaliação. Alta avaliação. Sim. Ah? Eu, eu, eu escrevi aqui, olha, é, okay. os verbos que eu não conheço, que eu tenho que sempre lembrar. Eu coloco isso todos os dias. É quando eu vou a tomar café da manhã uhum. e eu começo a ah, isto, isto é isso, isso a lembrar tudo deixa, isso. Deixa eu, eu um outro, deixa eu dar só uma outra olhadinha aí para eu tirar alguns toques aí Em algumas palavras. Isso. Tipo, puxava é é com V de vinho, ok? E uh, esse que tem embaixo fala endera. O que é isso? Endera? Eu não entendi. End é buscar, investir. de investir, O que é isso? Eu, eu, eu entendi assim. Ah, você ouviu, você não viu a palavra eu, escrita? Não, eu sou okay, escutei. Ok, isso é o que eu estava falando para você, quando você começa a inventar a palavra, entendeu? Quando você somente escuta, você, ah, eu acho que é assim, você começa a escrever errado. Então, eu pensei que você tinha visto as palavras. Olha só, Vanessa. Se você, e... se você escutar uma palavra em português, se você está conversando com alguém e não dá para uh -huh. você escrever essa palavra, não dá para saber a forma correta, na primeira oportunidade que você tiver de procurar na internet como é que se escreve, procure. Porque se Sim. você começar a adivinhar as coisas, você vai começar a adivinhar errado também. Sim, Entendeu? é mais você... fácil para mim quando eu escrevo em WhatsApp porque eu mudei do ano passado tudo a português. Ah, ok, é... ok. okay. Me, eh, meu computador, me, eh, tudo, tudo, mas tudo Facebook, tá tudo, tudo está em eu português. Duas, então... duas, duas coisas aí, para não esquecer. Muito importante, ok? É, primeiro, não use autocorretor. Use o corretor, mas não autocorretor, ok? Eu sei que você falou que está em português, então quando você vai escrever aparece o que está correto, isso aqui. Uh -huh. Mas coloque, desative o autocorretor e deixe somente o corretor. Okay? E a outra coisa. Se você escutar a palavra você escrever a palavra como você pensa que é, como você fez aí, e você falou Felipe, todo dia eu vejo essas palavras, todo dia eu tô lendo essas palavras, então todo dia você tá reforçando o erro. Entendeu? Sim. Então todo dia você tá lendo errado e lê outra vez e lê outra vez e lê outra vez, então quando você for escrever, provavelmente você vai escrever da forma que você que você tá revisando. Sim. Então é só uma dica, entendeu? Tá bom. O que você tá fazendo perfeito, fazendo a anotação e tal. Mas é aquela coisa, são alguns pontos que você pode melhorar, que vai resultar muito positivo no seu progresso, aprendendo português. Até de quinto. Você estava falando que já tem português, você ia falar disso, né? Que o corretor já corrige automático, não sei o quê. Claro. <risos> Sim. Eu já sabia por onde ia a conversa, então eu já parei antes de vocês. <risos> por isso é melhor. Ou também, às vezes escribo escrevo sozinha sem corretor, e, pero logo, eh, clica. tudo isso, colo, assim, eu colo, eh, copio isso e colo em, em um tradutor de Google para ver se eu estou bem. Mas eu sei eh, que o tradutor de Google não é muito bom. Uhum. Ele, ele fica pra errado. Para algumas coisas, sim. Mas quanto mais você sim. informaliza uma conversação, sim. mais difícil fica de traduzir. Isso. Isso, então eu, eu trato de não não ser muito o tradutor. Sim. Antes estava tá, muito, tá muito, agora bem. não. Você está indo muito bem. Você está aprendendo português, está praticando. Eu estou vendo que você tem segurança para falar também, tem uma autoconfiança para falar. Lembra que eu falo nos vídeos né, de disciplina, motivação e autoconfiança? Ao meu ver, você tem os três. Você está indo muito bem. Então dá para notar o um resultado. Você que acha. Eu, eu tenho um livro que. Este, você é a lei do este? É, ah, não veio. É cras, é cras, cra, cra, cra, cra, é. não sei o que. É de que? Vidas, Vidas secas. Ah, ok. Ah. Uhum. Leio. Este livro foi um presente de meu colega no Brasil. Eu estou hum. lendo. Você o que acha de? de... Eu estou lendo também. Qual é o problema? Eu, eu eu leio sim. Às vezes porque sim, eu sigo lendo, aunque eu não, não lembre alguma palavra ou alguma coisa, eu sigo lendo normal, como se okay. estivesse lendo. Sem problema. Leindo... Sem problema. Faça, faça, anotações das palavras que você não entender e faça anotações das frases que você achar interessante para implementar no seu vocabulário. Okay. Se você vê um pedacinho de uma frase assim você, cara, ah, essa frase está bacana para <risos> para colocar no meu dia. Desculpa, no meu dia a dia, você coloca? Ok, Você começa a utilizar no seu dia a dia. Entendeu? Agora, Sim. o problema com as pessoas quando estão lendo é. Não, ler não é o problema. Entendeu? Você uhum. não Você pode ler. O problema é quando você não escuta e não fala e somente lê. Ah, entendi. Entende? Mas se você. Não, Felipe, eu tô escutando, todo dia eu escuto música, eu escuto podcast, eu vejo entrevista também na internet, eu converso com meus amigos do Brasil. Entende? Aí você tem contato com o idioma e depois você tem a estrutura e a escrita. E por último, a parte escrita. Não se preocupe em escrever rápido. Você vai escrever muito mais rápido se você fizer transcrições. Lembre-se que nessas transcrições, o que você está fazendo é o quê? Se acostumando a escrever correto. Você está se acostumando a escrever correto. Ainda que você não seja a autora da frase. Você faz uma transcrição, mas você está escrevendo corretamente. Então você vai lá, pá, pá, pá, escreve corretamente. E quando você começar a fazer por conta própria, aí você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença notável. Esse papelzinho que você mostrou aí é a prova real do que eu tinha falado anteriormente. Porque às vezes o pessoal escuta, pensa que é uma coisa e escreve. E começa a aprender com isso. E a ideia é que o seu caderno seja uma fonte de conteúdo correto. Você não pode deixar rastros de erros no seu caderno. Então, se você escrever errado, não deixe errado lá para você lembrar do errado. Não, não, não. Apague o errado e você lembra o que está certo. Então, sempre que você estiver lendo, tudo que você lê nesse caderno é português correto. Tudo que está aqui está correto. Eu sei que está correto. Tudo está aqui. Entendeu? Ótimo. Sim. Porque quando eu escrevo em meu caderno, eu escrevo eh, ouvindo o texto. Mas isto não, isto okay. só foi escutando. Ah, então okay, é, okay, okay. Meu, já entendo. é meu já entendo. caderno, se está ótimo, está bem, tá. não, não okay. está errado. Beleza. Beleza. Mas aí você, ó, agora que eu já falei para você, agora você vai ver aí que essas palavras que você escreveu, você escreveu com lápis hidrocou. Você Sim. já não pode apagar essas palavras. Ah não, então, isto não, isto é, um, é um, papelinho. Sim, no, em, em, em meu caderno eu uso Ok. Agora, se você, for, se você olhar a palavra, olhar no computador a palavra, você está vendo como é que se escreve, você pode escrever com tinta. Porque você tem, tem certeza que é isso. É que é assim, isso. Entende? É como, se, é como você preencher um formulário, que você sim. só tem uma chance de preencher o formulário. De migração. Isso. Não, mas de imigração você pega outro, Não, né? Mas, sim, mas sim. Se você gente, Se você errar, se você né, rabiscar alguma coisa ali, já sim. era ter que pagar outro formulário sim. sim não eu sempre escrevo com lápis porque sempre eu preciso apagar alguma coisa outra expressão em português é para você já era já era como já já, já era. foi já era já, já foi tá já, já acabou já já era morreu morreu <risos> já ah, já era nós falar... que isso morreu eu posso, eu, posso, eu posso falar também se eu tô é, com uma relação com uma pessoa tal Aí o cara chega pra mim e fala, Ei, Felipe, aquela menina lá que tava saindo, tá, e eu falo, ah, já era. Cara. <risos> ah, já. Ah, tchau. Ah, tchau. Tchau, tchau. <risos> eu posso falar isso pra relação, eu posso falar pra oportunidades. Ei, cara, e, e, Vanessa, você falou que o pessoal tava procurando trabalho aí, é, contratar pessoas, não sei o que, eu tô precisando de trabalho. Aí você fala, Felipe, eu falei isso pra você já faz uma semana, cara, agora eu já era. <risos> é, já já encontraram outras pessoas tá, para fazer o trabalho. Então, ó, desaparece assim. Ai, são, é. alguns, são algumas expressões. Então, espero Tem que tenha gostado, Vanessa, do, do material. Que você esteja aprendendo. Sim. O meu maior objetivo é que você aprenda. Olha só, a primeira etapa de vocês é começar o curso de português. Mas a etapa que mais me interessa mesmo é que vocês aprendam. Por isso que eu mando mensagem para vocês no WhatsApp, mando e-mail também. Falo com vocês aqui diretamente para que vocês saibam que ainda que eu estou que eu esteja à distância eu estou perto de vocês Sim. E, tipo meu professor tá lá no outro país não sei quê mas sempre tá mandando coisa para mim sempre tá gravando vídeo tá colocando dicas tá entende eu falo isso para meus colegas aqui no Panamá ai ai <risos> chegou o um vídeo do meu professor os que tá eu coloco isso se chama audífonos não fone de ouvido como se chama Fone de, ouvido. Fone, fone de ouvido. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Ok, de ouvido. eu coloco o é. um fone, coloco de, fone ouvido de ouvido. ouvido sim, e escuto sim. Beleza, essa é a ideia. Esses dias uma amiga falou para mim, ela também aprende português com, com os vídeos. Caramba, Felipe, já, já teve o sem assim na sopa? que? já teve o já assim, na sopa, você assim, vai tomar uma ah, sopa e aí sopa. É, tudo, é, é o é trauma. Tá em todo lugar, ou seja, chega mensagem no, no e-mail, lá no Instagram também. Né? É, assim, a, a ideia é essa. A ideia é porque eu, quando é. eu estava aprendendo inglês, quando eu estava aprendendo inglês, eu sentia muita falta de, de ter esse, essa alimentação, entendeu? De conteúdo, de motivação, de ó. Oh, Aqui, ó, material, tal, não sei o quê. Então, isso anima muito. Sim. Entendeu? E não e não somente ensinar português, ensinar o idioma, mas dar dicas de como aprender mais rápido. Tipo o que eu falei para você. Eu poderia somente ensinar português. Eu só ensino português, nada mais. Eu não dou dicas, eu não dou é, recomendações, conselho nada disso. Simplesmente nada disso. ensino. Mas quando você mistura esses Na dois... saúde eu assim. Uhum. Sou isso. Tá ah, bom, porque do... aí o professor, geralmente o professor tá amarrado com o livro. Então tem que seguir sim. o que tá no livro. No livro você Sou não vai professor. ver lá uma lista de recomendações, que não sim. sei o falando sobre a vida <risos> e de atitude. E... Não. Professor, você lembra o professor Rafael? Rafael? Da Costa Rica? Ah, sim, sim, sim. E o professor fala isso. Eu não quero fazer nada desse livro. Esse livro é uma porcaria. <risos> Eu estava, aulas com como, sim, quando você eh, estou na Costa Rica eu iba, eu ia chegando do Brasil você foi ah. no ano passado em outubro eu fui a, a eh, na, na sexta que foi eu estive uma atividade que você fez Aham. Uhum. sim eu tenho fotos eu tirei fotos ah sim, sim, sim, sim, Agora sim. Compartilho. Sim. você você você estava na, na atividade de conversação é sim isso ou era, ou era a do eu estava lembrando do grupo eu, eu, eu tinha o um grupo grande eu tinha dois dias de, de, de, de não de haver chegado do Brasil então ah, estava com okay. muita saudade <risos> Fiquei com Bacana. muita saudade e eu, quando quando eu eu li em, em Facebook que você ia lá e eu ai ah, eu vou pra lá sim eu esse, ano, esse eu, ano eu vou outra vez hein? Esse ano eu vou também. Quando? Acho que é outubro. Vou outubro ver. também? Sim. É? Pra fechar o ano, Sim. né? Vou no meu aniversário outra vez. Sim. <risos> gostou? Maravilha. É tanto que eu quero ir pela terceira vez, né? Ah! <risos> o, que é bom, o que é bom se repete. O que é bom se repete. Geralmente é assim. Eu pergunto, é o pessoal, Ei, Vanessa, aquele filme lá, você gostou? Gostei. Você assistiria outra Sim. vez o filme e você. Não, não. Ah, não sei. Mas tipo, comida. E aí, o restaurante lá, boa comida? O cara, é boa, é boa. Comeria outra vez? Aí o cara, ou você faz uma pergunta ainda, ainda mais é, profunda, assim, você comeria mais de gula? Tipo, você, porque tipo, se você come de gula, é, tipo, é que tá muito bom. Então, Sim. Você come de gula, então você tá, caramba, tá muito bom, eu quero comer mais... Com a barriga cheia e comendo mais, entendeu? Então você comeria mais de gula e quando a pessoa fala comeria, velho. É, é, ok, vou na mesma hora no restaurante. Comeu é a mesma coisa. É isso aí. Então, Vanessa, um prazer te conhecer. Prazer. Já falei com você diretamente na Costa Rica, né? Você esteve por aí, manda a foto para mim, ok? Sim. É tanta gente, é tanta gente, que nossa! É impressionante! <risos> Mas pode que ter bom. certeza aí que eu aproveitei muito, foi bom, foi muito bacana o, a oportunidade que eu tive com vocês na Costa Rica as duas vezes, super bem tratado, um carinho super especial pelos ticos de ticas deste país. Pura vida! Pura vida! <risos> bem, um grande abraço então, Vanessa. Qualquer coisa, manda uma mensagem para mim, ok? Ótimo, professor. Pra ser. Obrigada. Valeu. De nada. Falamos. Tchau, tchau, tchau. Valeu, tchau.